Eu acho que é aqui. Meu Deus, eu perdi o spot. É aqui? É aqui. Tá. É, resetou algumas das galinhas. É, chat, eu não sei fazer o bagulho. Eu tenho 5 de QI. NA partida explicativa. Eu vou morrer fazendo o buff. E é nisso que dá você não jogar de Fiddlesticks. Depois eu faço um partida explicativa de Morgana quando eu passar o meu devido tempo no modo treino. Foi mais rápido do que 15 minutos. Foi mais rápido, mais rápido que 15 minutos.